fala galerinha do canal beleza galera ele quer esse gameplays mano aí pra vocês beleza e hoje galera a gente vai dar um rolezinho aí mano de de, de Hornet EJCJ mano ó. tá ligado aí eu peguei a 8 a ML 88 mano para ir lá buscar a gente lá na casa do colega eu vou deixar ela lá e vou pegar a Hornet beleza Ó, eu tô indo pra lá, mano Aí resolvi, vai, vou fazer um vídeo aqui, mano Pra galera aí, beleza? Botei até o adesivo do YouTube, mano, aí na motinha Pra ficar mais bonitinho Tá ligado, família? Só naquele pique Não muda nada, os canos ali, mano Vamos, na... Vamos só manhas Tá com torbal, mano Sozinha atrás, não né, tá lascado, mano. sozinho atrás, família, nós dá fuga, mano. Nós dá fuga, tá ligado? Só naquele pique, mano. Nós dá aquelas fuga proibidonas, mano. Epa, epa, pa, pa, pa, mano. Caraca, velho. Tá cego, rapaz. Pô, meu irmão. Tá cego, filha da puta Oxi Porra, meu irmão, Os cara é tudo louco, meu irmão Eu acho que vira aqui, mano A casa dele é por aqui, é Galera, eu vou ver se eu acho A casa dele aqui, galera E pegar a Ronit e continuar com o vídeo, mano Não sei, eu acho que é por aqui, mano é. Tá ligado? Vou ver se eu acho aí, galera, eu já já vou E fala, família, voltei aqui, galera eu Já peguei a Ronit aqui da garagem, mano Tá ligado? Pra gente dar o rolezão, mano Galera, desculpe se o vídeo tá aí Meio que um pouco lento É por causa da moto que ela pesa, beleza? Não se preocupa com isso não, galera eu Vou dar um jeito depois aí, mano Hoje é só pra gente dar um rolezinho, galera De Hornet ligada aqui Motor, mano, topado, velho Ó oh. Vamos ver se eu consigo dar grau Assim é, ruim mano Tentar dar grau de lombada, tá ligado? Vamos lá, assim é facinho demais. Da grau, vamos tentar puxar. Eita, vai, vai, vai! Eita, pesa, mano. Caraca, Uf, cansei, mano. Pesa, vou vamos lá. ai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, puxa, mano. Vamos ver pela onde é que a gente vai aqui, mano. mano. vamos treinar um grauzinho aqui com ela aqui, ó. Separei, galera, um lugarzinho aqui pra gente, ó. De carro o tá ligado? Vamos puxar, vamos lá, vamos lá, vai, vai, vai, vai. Tem a pesa, mano. Vai, vamos.. Vai fora daqui, mano. Vai que o dono chega aí, mano, com a carreta e nós samba, tá ligado? Caraca! Motorzinho potente, mano. Caraca, vai. Caraca, será que arranhou, mano? Caralho, mano. Tem cuidado, mano. O cara pegar na moto dos outros aí, mano. Tá ligado? Dá um rolezinho aqui, mano. Ele tem uma XR300, mano. Vou lá ver se ele me empresta. De Ronet, a gente já viu que eu sou fraco pra empinar, né, mano? Não sei de. Não sei de coisa, né mano, de XRE ah, Aqui, vamos, aqui. Okay. Não sei se a XRE dele tem É... Se a dele é da grande Da 300 ou é a 190 Poxa Galera, tô saindo daqui, mano enjoa e ele jua pra ele me emprestar a XRE, mano Pra gente dar um rolezinho e acabou que ele me emprestou, mano Mas ele disse, tenha cuidado o beleza Se essa XR, ele tem um cuidado brabo com ela, mano Quase daqui é mais fácil, mano, a gente dar um grauzinho nela Falei, tá pegado, mano Top, viu? Só na nave É nada, família Naquele pique, mano Vai, vai, vai Grau Au Vai Tá, mano, pela calçada, velho Vai, vai, vai, se essas pegar pegando aí na calça, nós tá fodido, mano. Caraca, velho. Pior que a moto dele é impracada, mano. Precisa parar aqui, mano. Vai virar. É assim, ó. Vai, Naquele pique, mano Epa Quase Poxa, né, mano Os caras andam aqui azedo, velho Agora vamos voltar daqui, pá. Tô vendo o trânsito aqui meio perigoso, tá ligado? Vamos voltar, mano, daqui. Olha as polícias aí, tá vendo aí. Aqui pra elas, mano, Vai, oh. vai, força. Mano, cara que pensa que empinar na moto é fácil, é não, vamos, eita, os policiais ali, os policiais ali. vamos mangar delas, bora, passar por elas e, e ainda, tirar um, e ainda tirar de buzina, mano, com elas, olha lá, vem pegar, cozona vem, ela não vem não, porque sabe que não pega, E galera, infelizmente nosso tempo aí, galera, de vídeo já está acabando, mano. Minha câmera já está descarregando, beleza? E, mano, é, infelizmente nós temos que ir embora. Calma, seu polícia. Relaxa. Até para a moto, mano, porque... Tô ligado, essa rua aqui é meio perigosa, tá ligado? Então eu vou... postar a moto ali... Conversar com vocês, galera. Tem que devolver. A XRE, mano. Do, do Mala lá, o moleque lá tá ligado, família. Só naquele pique, galera. Não muda nada. Beleza, e galera. É eu quero falar pra vocês, galera. Se não foi inscrito, mano se inscreva aí no canal galera não custa nada não mano pra vocês aí beleza Tá me ajudando aí galera crescer aí no YouTube beleza meus vídeos não são bom não são tipo que nem o de RD de Chapax esses caras aí mano que faz sucesso no YouTube que pra mim são meus ídolos mano beleza mas se eu dando uma ajudinha cada quem dando uma ajudinha mano eu tendo muito inscrito, vamos me esforçar o máximo, galera para eu fazer os melhores vídeos que eu puder, beleza? Cada vez mais tô inovando aí no seu canal, beleza? E se você puder, galera, deixar o like, se inscrever ativar as notificações Deixa o like, galera, porque o YouTube tá muito bugado, beleza? E não tá notificando aí, porque o YouTube vai pensar que você não gosta dos vídeos E não vai nem notificar, beleza? Só tá notificando pra quem é... Tipo, deixa o like, beleza? Então, então, estouro doido no like, beleza? Vamos lá, vamos chegar a nossa meta de 100 inscritos, beleza? Estamos com 55, galera. Só estamos faltando 45 inscritos, galera. Eu sei que a gente consegue bater os 100, beleza? E com vocês a gente pode tudo. Eita, mano, já tá escurecendo, galera. Fui, valeu. É nóis, até o próximo vídeo.